Comer em mercados típicos? Sim! É fácil escolher melhor. Prefira alimentos que tenham sido servidos quentes e, se tiverem sido feitos à sua frente, tanto melhor.